quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje dando continuidade aí ao nosso projeto Tornado TGS vem trazer para vocês que acaba de chegar os nossos sapatinhos, os pneus que eu vou colocar na nossa moto e eu peguei esse pneu aqui ó, mas primeiramente antes de eu falar qualquer coisa eu quero que você deixe seu like já desde o início ó deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e comenta aí embaixo se você acha que esse pneu é bom ou não não arranca pedaço e não custa nada, beleza? Então, é o seguinte, ó Eu peguei o pneu traseiro Vamos desembalar aqui que eu já vou mostrar pra vocês Ó, desembalando Cortar aqui as travas E aqui Opa, do dedo e outra minha, sai Então aqui tá o pneu Traseiro Seguinte, ó Então eu peguei dois pneus Da marca Borilli Borilli, Borilli, não sei como que pronuncia Mas Aqui pra vocês entenderem, eu vou estar tá colocando aqui Olha lá Borilli Eu peguei duas medidas, eu peguei essa, esse modelo tem, tem várias medidas Tem, se eu não me engano, 007 MX, tem Eu peguei esse EXZ Deixa eu ver se é exe mesmo. É, EXC Aqui, ó. Peguei esse modelo aqui, né? É. exe. Porque ele é um pouco mais macio, a gente, como, como a gente diz, né? E eu peguei na dianteira, eu peguei o 80-100. 80, 80 100, Aqui. 80-121. Entendeu? E na traseira, eu tô utilizando aqui. Um 100, 118. Por que, Thiago, você pegou um 100, 118 pra Tornado? Sendo que o ideal é tipo 110, 120, varia dependendo da pessoa. É que pra esse projeto, como vocês já viram aí, que eu vou estar tá colocando a roupa da CRF, é se eu usar o pneu muito largo, ela vai ficar com a traseira muito grande, entendeu? Então eu quero tentar deixar essa moto o mais fino possível. Então por isso que eu vou estar tá utilizando esse pneu 100, 118. Mas... É teste, né? Pode ser que às vezes eu não goste, porque eu nunca usei um pneu tão fino assim numa moto pesada igual a Tornado. Se eu não gostar, eu vou estar tá trocando. Então, deixa aí no comentário o que você acha que vai ficar bom, se vai ficar ruim, se você já usou, beleza? Então, tá aqui o pneu. Chegou o pneuzão zero pra gente montar. Enquanto a gente vai estar tá começando a montar a nossa Tornado TGS. Então, se gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá essa força pra gente aí. Muito obrigado por ter assistido. Mais um item chegou. Que venha os outros, hein? Tamo junto. Até a próxima. Tchau.